E aí, pessoal, eu assisti o curta Such a Beautiful Life, que eu gostei bastante, achei ele bem reflexivo. Na verdade, tu tem que estar tá 100% concentrado ali assistindo, porque é muito rápido, e eu assisti em inglês com legenda e tudo mais, mas é assim, sabe? E tu quer refletir, tu quer parar pra pensar no que, que ele tá te falando e tu não consegue, porque é muito rápido e, e muda, e é com os bonequinhos de palitinho, mas mesmo eles sendo assim, eles dão uma profundidade muito boa ali pra, pra, ser, pra esse curta, ele tem em torno de uma hora... E o final, assim, é esperado, mas a qualquer momento a gente fica esperando aquele final, então não é uma coisa assim, sabe? Mas eu achei ele bem interessante, bem bonito, reflexivo.